Dá o seu like aí, compartilha isso aí com todos os pseudoempreendedores que você acredita que, que lá no fundo eles têm, mas estão se auto-sabotando, pode pode plantar uma sementinha boa. Vou te desafiar aqui para um quiz de três perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos para quem está começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, eita... Tá